Oh. Oiê Olá Tudo bem com você, minha querida? Tudo bem com você Eu estou ótimo Aqui é meia-noite E aí, meia-noite? E aí? Aqui as coisas estão indo Como sempre estiveram indo, né? Melhor eu te dar mais dados, né? Bastante trabalho, muitos planos, muitas teorias, muitas práticas, alguns resultados, e assim seguimos com o nosso nossa proposta existencial. Né? Sim, é, mas toda vez que fala, está indo, às vezes eu penso, será que tem como voltar? Não tem como voltar. Tem como voltar de maneira distinta, sabe? De maneira individual, holográfica. Porque para voltar, todo mundo ia ter que voltar, entende? São muitos elementos, muitos seres, muitas estruturas para voltar. A ideia de voltar ignora a existência de uma essência em cada estrutura complexa que compõe a existência, entende? Mas nem questão de memória? A memória é sempre parte de um indivíduo, né? Aí é possível, entende? Um ambiente simulado. É porque dependendo da memória também é sustentada por outros seres, né? Mas a indivíduo... memória... Os fatos são comuns. Né? Mas você pode ignorar aqueles fatos e assumir outros fatos. Há liberdade para isso. É isso. Aí fica mais fácil. Né? Mas voltar no tempo, sabe? Tipo, voltar em agora que já passaram percepção percepção de tempo aí não dá mas infelizmente ou felizmente não dá o que é, é tá bem? Mas, é, mas por exemplo se o tempo não é linear daria pra estar nesse outro agora não? não, né? dá para estar em outro agora mas aí seria outro agora você não estaria nesse porque além do tempo o tempo não é linear, mas ele é constante então a constante tempo ela é variável mas ela depende ela depende da, da percepção do ser da visão do ser, do grau de consciência do ser e essas coisas Entendi. Isso se encaixa na nossa conversa Que é sobre espiritualidade A espiritualidade, dentre outras coisas Ela mostra o que você veio fazer Na sua vida De maneira totalmente compatível Com seus gostos e maneiras Com a sua sensação Com a sua satisfação é, Com a sua estrutura de desejos Uma espiritualidade bem maturada ela traz consigo muitas informações sobre si mesmo e sobre os meios e sobre o que você gosta, sobre as coisas que os seres gostam, sobre ofícios que o ser executa. Então, o um ser espirituoso é um ser que tem domínio sobre si mesmo e consegue ver as coisas do mundo com clareza e objetificação sadia plena para que ele tenha dados coesos com seus desejos coerentes com suas virtudes e a vida se torna mais fácil a vida se torna leve a vida não tem peso porque a espiritualidade já trouxe todas as informações que para a vida poderiam ser pesadas poderiam ser além do fato de viver no agora e quando essa espiritualidade está tá maturada tem como ser revelado porque no início você falou mostra o que eu, que eu vim fazer ah, como se tivesse um plano pré-determinado tem como eu acessar esse plano pré-determinado? Ou não seria funcional? Depende, depende. Por exemplo, muitas pessoas já têm claramente qual plano pré-determinado elas vão seguir. Tem muitas pessoas que já têm isso disponível. Tem muitas pessoas que não. Então, cada caso é um caso. Às vezes, a descoberta do seu gosto e da sua e da sua vontade de vida, do seu potencial vida, também faz parte daquele momento e do que estava planejado nesse sistema planetário. Não dá para planejar uma encarnação, não é assim? Você planeja eventos, os cinco ou seis eventos, eventos cruciais, sabe? Como, por exemplo, profissão Alguma é. coisa do tipo Sim, casamento, profissão Filhos Então, assim hum, Seguir meus gostos já, já é acessar mais ou menos esse plano Exatamente Nada Não, não é algo determinista No sentido de imposição Muito pelo contrário e tem outra coisa também, dá para mudar esse plano em vida. Você pode negar né, experiências que você propôs a si mesmo. E é isso é, é o bacana de desenvolver a habilidade de perceber a razão das coisas existirem, perceber o espírito das coisas, funcionalizar esses conhecimentos através da espiritualidade. Isso é... É uma maneira bem inteligente de viver a vida humana. Sim. E aí, por sua vez, a humanidade precisa estar receptiva a isso. E quanto mais espirituoso o ser se torna, mais egoísta associativamente falando, mais ele tem espaço na humanidade para ser autêntico, para ser do jeito dele. Mas você fala humanidade receptiva é a habilidade de cada um, né? Cada um e a habilidade coletiva também. Ah, se, então, por exemplo, se a. Ah, nunca tinha pensado como. Habilidade coletiva. Não. Mas, por exemplo, se essa habilidade coletiva não estiver pronta para determinada coisa, aquilo então é, aí não acontece entra o nosso trabalho. Né? A maturação das habilidades enquanto espécime é fundamental para a expressão enquanto ser. É nisso que nós trabalhamos. É porque eu pensava que é, as habilidades são, são universais, todo mundo tem, né? Mas eu nunca tinha pensado na questão coletiva. Tem algum? Todas elas têm um ponto individual e coletivo? Por exemplo, felicidade coletiva. Sim. Há uma estrutura individual e coletiva sempre. Só que a inteligência coletiva humana, ela não é racional ainda. Ela é extintiva, entende? Ah, para mim... Não, não entendo, porque para mim, por mais que eu discorde da, daquela razão, tem uma razão. É, uma razão dissociativa, tem uma razão no evento mas enquanto a reflexão, uma autoanálise, a humanidade não tem esse nível de complexidade ainda, coletivamente falando. E dá para conceituar a habilidade a humanidade? Porque às vezes eu me confundo, eu não sei se vocês já falaram isso em áudio, mas fala que humano... É grau de consciência, aí eu confundo humano, humanidade. É, o humano é um estágio na evolução. A humanidade é a habilidade que esse estágio oferece. E dá para ser humano como indivíduo e dá para ser humano como coletivo. Um bom exemplo, sabe as formigas que vivem em um formigueiro e têm um comportamento dinâmico coletivo bem estruturado e elegante? Sim. É algo parecido. Individualmente, elas se sentem um. Coletivamente, elas se sentem um também. Só que o nível de complexidade de um ser humano é imensuravelmente mais amplo. E o nível de independência também. Ser um com a não torna vocês indivíduos sem liberdade ou independência. Muito pelo contrário. Ter essa sensação e esse sentimento de unidade em relação à sua própria espécime é um dos fundamentos para a sustentação, estabilidade e avanços como organização, Entende? É porque eu acho Adoro pra... conversar com você Eu não sei de conversar com você É porque é, uh, O que eu falo depende de você Entende? Um, como que eu vou dizer? As suas perguntas E a maneira com que você media as informações Dá acesso A introdução De novas questões E novas informações Então é um trabalho nosso só que sem peso, né? há a devida sustentação para isso acontecer serenamente. Mas a condição uh, de falar certas coisas depende da sua personalidade. E a tua merece o meu elogio. Merece não. Que bom que ficou feliz. É uma coisa que, assim, é, para mim é meio complicado de, de entender: é, se, se sentir um com a humanidade. Isso seria o quê? Reconhecer também o bem-estar de, de, de todo mundo? O que que seria? Se sentir um com a humanidade é algo dúbio, né? Mas eu diria que é se sentir um. Enquanto espécime, sabe, você olha para aquele outro ser e existe um amor incondicional. Não um amor bobo, tá? Não um amor que é bobo ou incoerente. Muito pelo contrário, há um respeito, sabe? É algo... É algo comum, você entende? É um igual... Por exemplo, uhum. você é um ser que se ama Isso é um fato E você se ama, você cuida de você O, o, esse, o que está antes do cuidado, do ato de cuidar é uma, é uma energia de unidade Essa energia também existe para o outro Para com o outro Sem a necessidade do cuidado, tá? Uhum. É, é mais ou menos isso mas a gente está na fase do egoísmo. Não precisa a estar tá mensurando a questão da unidade para a gente sempre dar um passo à frente, recuando, tendo, sabendo onde a gente está pisando. Hum. É, o Ser egoísta pensei... é fundamental, não né? É, o que eu pensei foi... Não sei, uma vez já ensinaram do tipo... Eu posso amar a pessoa, mas não amar o que ela faz, sabe? Talvez as atitudes, mais ou menos, que talvez mais próximo que eu acho que eu posso perceber dessa unidade. Sim. A percepção da, da unidade, ela é gradual, ela é serena e plena. E a percepção da humanidade vem dessa percepção de unidade, eu falo coletivamente falando, mas ser egoísta é, é uma etapa importante, que antecede essa outra etapa. E falar de espiritualidade é uma maneira de condicionar o egoísmo, pois as descobertas servem para cada um viver melhor. E por que, que você acha que o egoísmo é um passo importante? Porque o egoísmo, ele reflete amor próprio. Reflete tranquilidade, serenidade, plenitude. Reflete satisfação, reflete reconhecimento, reflete inúmeras questões, inúmeros, inúmeros pontos positivos. entendi, aí isso vamos dizer, impacta para o entendimento da espiritualidade sim, impacta no entendimento de todas as outras habilidades tá, entendi é isso, ficou muito bom Gostei também. Fique com Deus. Paz na sua vida e um ótimo final de semana. Gratidão.